Oi, tudo bem com você? Ó, nós estamos de volta aqui no nosso canal Vídeo Revista Bem-Estar. Hoje a gente vai ter um papo bem legal, instrutivo, né? E vamos trazer informações importantes para você. Eu tô aqui com o Evaldo Mendes de Aguiar, tudo bem, Evaldo? Tudo bem. É. Ótimo. E você? Eu também, eu também. Que bom. Com o Evaldo, que é economista, que é consultor de empresas, e tem alguns assuntos assim entrevistando pessoas e tal, você vai vendo, é, ouvindo sobre dificuldades, gerenciamento é uma coisa muito complicada, eu acho que isso não é novidade para ninguém. Mas assim, a gente imagina, eu digo a gente, porque eu já passei por isso, mas eu não estou só falando de mim, obviamente, tem estatísticas que demonstram que é, as pessoas abrem o negócio, às vezes sem muito conhecimento da área, sem muito conhecimento da concorrência e as coisas se complicam. Por isso que nós temos essa estatística e ela ainda é verdadeira, que não sei quantos por cento, perto de 90% das empresas que se colocam no, no mercado morrem antes de completar dois anos. Então isso é lamentável. Né? Então hoje a gente vai justamente conversar sobre o papel de um, um, um, um contrato que a empresa pode trazer, um profissional especializado que ela pode trazer para o seu negócio, que é o consultor de empresa. Eu sei Ivaldo que você presta serviço há muitos anos, tem uma experiência vasta em vários ramos. Como que funciona o, um consultor de empresa dentro da empresa? Boa tarde, olá a vocês, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Pois bem, o consultor dentro da empresa, uhum. seja uma pequena empresa, seja uma média empresa, uma microempresa ou até mesmo uma grande empresa, é, tem-se a necessidade de gestão. Sim. Gestão de pessoas, gestão de custos, gestão de vendas, de toda parte operacional do negócio. Para que o objetivo sempre é, ninguém trabalha por nada, ninguém faz nada por nada, nada é por um acaso. A empresa busca o que O seu lucro, lucro líquido, que é o rendimento da empresa do capital investido. Hum. Então, o pessoal fala assim, ah, mas a minha empresa é muito pequena, eu não tenho condição de, de contratar um consultor. O consultor, ele vai trabalhar em cima do teu faturamento. Não adianta se a tua empresa fatura 10 mil, eu queria cobrar 5 mil. Não adianta se a empresa fatura 30 milhões e eu queria cobrar também só cinco 5 mil. Então a gente trabalha para dar oportunidade para todas as empresas nessa área de Entendi. gestão. Você considera que um consultor contratado se pague? Ele, ele precisa se vai, pagar. Pelo que ele vai apresentar? Ele precisa se pagar, ah, senão ah, também não tem a viabilidade de você contratar um profissional que não vai te dar retorno. Entendi. E a gente sempre fala que o consultor Ele não é milagreiro Nos, <risos> Eu não faço milagres sim. Tem empresas que contratam a gente Num momento difícil, contratam e acham que vai resolver o problema sim, E não é assim sim, sim. Salvar a falência, salvar a salva salva nossa Sair dessa não, situação né? ah, Estou uh -huh, devendo para o banco, uh -huh. virou uma bola de neve né? A gente vai atuar em vários pontos Dentro da empresa, independente sim. do ramo de atividade Independente sim. do tamanho Se sim. é prestação de serviço certo. Ou o que que é Certo. Para que a gente possa definir os pontos que têm que ser reparados. Então, a empresa é sua, o negócio é seu, o problema é seu. Vou te ajudar a tirar o peso do problema. Se eu não estiver conseguindo, resolver, então eu falo, esse problema eu não consigo? Então, eu mesmo sou sincero em falar que, olha, não vale a pena você me contratar. Por causa certo. disso, disso, disso, disso. Que diante então, de algumas existe. análises, você pode chegar Sim, a uma conclusão e dizer assim: olha, é, do jeito que as coisas estão, não dão pra continuar e você só vai perder dinheiro daqui pra frente. Pode é, chegar nisso. Não e pode a grande ser. verdade é que muitos abrem as empresas uh -huh. e vai no achismo. Ah, acha que é um bom dúvida. negócio. É. Deu certo pro Fulano? Talvez não vai dar certo para você. É, tem hum. uma coisa, só interromper, Sim. mas tem um exemplo basiquinho muito interessante. É, é, uma época que eu dava aula numa região rural e assim todo mundo plantou cenoura as, eram ó, ó, é, tinham hortas enormes e tal aquele tempo era menos organizado uhum. e alguém começou a plantar uma outra coisa eliminaram todas as cenouras que tinham lugar para colocar a cenoura o ceasa dali comprava eles mandavam para São Paulo quer dizer tinha, a, a, a cenoura permanecia em bom estado até chegar ao, ao distribuidor e tal. Todo mundo plantou uma outra coisa, gente. Eles mudaram e não tinha mercado para aquilo. E eu dava aula para os filhos destes pais, desses pequenos, eram pequenos. E tinha uma orientação da materna na época. Todo mundo desesperado. Daí o, o engenheiro falou uma coisa que é óbvia. Ele falou assim, gente, não pode, se todo mundo, se está dando certo cenoura, todo mundo plantar cenoura. A diversificação, daí começou essa ideia sim, toda, né? De, de ter essa consultoria em todas as áreas e tal. O, o consultor cabe em tudo, né, Ivaldo? Ele cabe em tudo. Inclusive uhum. eu trabalhei na Imater. Você trabalhou não na Imater? Eu trabalhei ah, olha. não como é, ah, assistente técnico claro. da área rural, uhum. mas eu era, era coordenador financeiro de uma regional da região de um marama. Olha, você vê, é, por exemplo, a gente tem um exemplo uhum. é, é, recente. Sim. Muitos dos pecuaristas que tinham propriedades pequenas, que engordavam gado, tiravam sim, leite, sim. tiraram os animais e arrendaram para cana. Muita gente fez Aí, isso. Aí o que que aconteceu? Ele vai ter um São rendimento por, por cana? Daí, muito. Vai ter um rendimento disso daí. Agora eu faço uma análise. O que que aconteceu? Talvez faltou a oportunidade de evoluir o seu negócio. Por exemplo, hoje eu não sou uma pessoa, uma propriedade pequena, você consegue colocar... Aí vou botar um, um, uma área de 20 alqueires, você consegue colocar 120 cabeças. Como? Hum. De uma forma simples. Você vai trabalhar com semi confinamento, uma área coberta ali 20 cabeças que é a carga de um caminhão. Estou dando um exemplo de um claro, negócio, claro. 20 cabeças que é a carga de um caminhão. Uhum. Aquelas cabeças vão chegar mais rápido porque vai ter alimentação e água todo Sim. momento à vontade, vai chegar no peso desejado. Pois bem, enquanto isso você tem piquetes com 20 cabeças. Saiu esse daqui, carregou o caminhão, você tem a oportunidade dentro de 45 a 60 dias, tá soltando mais um lote de 20. Entendi. Então você vê, numa propriedade de 20 alqueires, por exemplo, 120 cabeças, 6 cabeças por alqueire, hoje dependendo da região é inviável. A gente sabe que, por exemplo, a região do Arenito-Caiuá, é, o pasto é muito fraco. Sim. A terra já é fraca porque sim, é areia. Sim. Vai depender de e muitas coisas. E dependendo condições. de investimentos, assim, Aí a pessoa não quer Entendi. investir porque não é grande coisa. Ou porque o retorno não é grande. Ah, eu malemar pago o empregado da propriedade. Uhum. Então talvez faltou aí o que? Planejamento para que se atualizasse a forma de negócio. Entendi. Então por isso que eu falo, claro. às vezes o outro que está dando certo. É porque ele fez isso, ele planejou e fez um investimento dentro da sua área de evolução, sei, de tecnologia, sei. dependendo do ramo, tá bom? Entendi. Ó, Então, São na, na verdade, gente, o consultor, e nós conversamos aqui com o Evaldo, e ele nos convenceu disso, cabe em qualquer área. Então, se você quiser saber mais sobre isso, nós temos todo o endereçamento aqui embaixo. E se gostou desse... No, desse nosso papo, dá um like aqui. Se inscreva no nosso canal Vídeo Revista Bem-Estar. Tá bom? Até o próximo vídeo-entrevista. Muito obrigado. Obrigada.